a gestão, desde que ela entrou agora, modificou no final do, desse segundo semestre aqui, no final do primeiro semestre, na verdade, a gente entrou com o intuito de deixar a bateria um pouco mais profissional do que ela era antigamente. A bateria ela foi criada no início com o intuito de somente participar das competições para ajudar as equipes, alentando, incentivando, e com o tempo ela foi modificando, entrando em algumas competições. Sendo que o pensamento da galera ainda era um pensamento do início, onde era uma coisa mais jogada, onde todo mundo vinha quando queria. Então o nosso intuito foi começar a deixar uma coisa mais séria, começar a cobrar mais a galera, a presença, começar a puxar mais a galera. Então o nosso intuito é esse, botar a galera mais, mais junto e um pouco mais profissional. A bateria, além de competir ajudar a disseminar a nossa cultura brasileira, samba, ela é o coração da Atlética porque ela torce. É, principalmente nos jogos, e a gente gosta muito de apoiar os atletas. Então é muito é, é um coração pulsante, é uma coisa muito legal e muito motivadora para quem está jogando. Então a gente diz que não é exagero e é, é, é bem razoável supor que a gente é o coração da atlética nesse ponto. que É muito legal a, a energia que a, gente, que a gente tem e tenta transmitir para os outros. O dia a dia da bateria é basicamente os ensaios nos, nos finais de semana. E quando tem os eventos, atuar como torcida, né? os eventos de competição da Atlética. E quando tem os eventos festivos da Atlética, as cervejadas, a bateria atua como um grupo show. E também nas competições de desafios de baterias.